Para guardar a sua história. Ah, Como não, que é o seu nome completo? Francisco de Assis Pimenta. Francisco de Assis Pimenta. Natural de... Capetinga, Minas Gerais. Filho de... Francisco Nascimento Pimenta. famoso chiquim Pimenta. E a sua Capetina. mãe? Maria Garcia Nascimento Pimenta. Garcia. Dona Marinha. Dona Marinha. O Do... faz... um casal lutador. Quantos irmãos... Eu Vocês tive... são... nós somos em 13. Então Eu... você vai falar para mim do mais velho até o mais novo, Vou ver se é a cabeça o mais da mais velho é. mais novo? É. Bom, um morreu com 5 anos, nós ficamos com 12. O que morreu chamava Omar. Então o Hélio Pimenta é o mais velho. Depois vem a, a Zélia. A Zélia. O Adilson. Carminha. Valmi, 5. Valmi, 5, é, Maria Regina, Rita, Francisco, Carlos, Carlinhos. Carminha, eu já falei, não sei, Mas... Tá é, e Aí você fica complicado. Depois você <risos> esqueceu de mim, né? Pois meu, é, não. Nossa, você ah, vai é, desculpar, ah, né? É, vai desculpar. Me fala aqui, irmãos do seu pai, você conheceu? Conheci todos. Seus tios. Quase todos. Conheci todos. Só que hoje não tem nenhum vivo mais. Mas você Como... sabe o nome deles, é o primeiro o nome. O nome, nome. Deles, Geraldo Pimenta. É, Geraldo Pimenta. Lourdes Pimenta. Tia Minga, que eu chamava ela, tia Minga, tia Lourdes. Tia morava aqui em Franca. Oh, meu Deus oh. do céu. Tia. Tia Lucília. Tia Lucília. Por aí vai ter mais, mas eu não lembro. Titonho morreu tudo. Boja morreram todos. Agora, o seu pai. Ele veio para Franca ou, ou vocês vieram sozinhos? É é? Meu pai teve uma ocasião que ele e minha mãe, quando nós éramos crianças, eles vieram para Franca para nos encaminhar. Aí a minha mãe morou uns tempos aqui com Deus depois voltou para Capetínio. E ficaram lá. E nós é que íamos na Capitinga toda semana. E vocês, nessa época, você estava com quantos anos? Quando vocês veio? Quando eu vim para cá, eu estava com nove anos. Nove anos. É. Então, você é um dos. Do, do, Sou um dos mais novos, é, né? Mais, mais novo da turma. Abaixo da de mim tem a Rita. E os o seus, Omar, E os seus é... tios, eles ficaram em Capitinha? Ficaram, todos, todos ficaram. Naquela região ali? Ficaram. Só a tia Lucília que veio para a Franca, mudou para cá. E morreu aqui em Franca. Pimenta. Pimenta. Esses pimentas são meu de onde? Meu pai trabalhou no grupo lá, no, no, no, no grupo lá, foi, era porteiro do grupo lá, trabalhou muitos anos lá. Em Capitinga. É, me minha... fala aqui, você conheceu o um avô? Conheci. Pai do seu pai. Quem era? Pai do meu pai, vovô Horácio. Horácio e Pimenta? A vovó, vovó. E conheci minha avó também. Eles morreram, eu era menino. Quando você o conhece, Aninha. Aninha. Aninha e vovô Oraço. O, o seu avô que era Pimenta. O meu avô que era Pimenta. O seu avô veio de onde? Morava é em Capitão, O Meu avô, eu existir. acho que ele veio de Passos, Cássia, por ali. Porque, e, e a minha mãe veio de São Tomás de Aquino. São Tomás. Porque é. em Cássia tem a dona Violante, que é pimenta. É, mas tem parente lá. O Sorantim, que foi prefeito é, lá, Sebastião Ari. Eu sou, eu sou o Wagner Garcia, que foi, casou com a, a moça do Magazine Luiza, um a dona. dona... Dona Maria. Dona Maria. É, o Wagner é parente da minha. Minha mãe conhecia todo mundo na casa. Minha mãe o, é o, muito pra Câncer. O, né? o, o, o sobrinho da, da, da dona Luzia, é Luísa, que era Wagner, era por causa desse senhor, né? É, o Wagner é, Garcia, que hoje, que morreu também sim. De novo, é filho do Wagner Garcia, ela da Capitinha, parente Capitinho. nosso. Parente nosso, é, também. parente. É, parente nosso. Agora, o Francisco, você me, me despertou aqui para falar uma coisa aqui. O seu pai foi porteiro do grupo. Você estudou eu, lá no grupo lá? Estudei lá. lá. Quem eu, é que era suas professoras lá? Eu estudei lá? no primeiro ano lá. É. A minha professora lá, rapaz, não sei se foi a Dona Jaci, não lembro mais. Eu sei que eu vim para Franca. Eu estava no terceiro ano lá. Eu voltei para Franca, fui para o primeiro ano no Coronel Francisco Martins. Aí eu lembro das minhas professoras, que a dona aqui. Josefina, dona Mariana, o senhor Edson. Edson. Edson, Maradon que, que tinha na escola. E aqui em Franca você estudou mais aonde? Eu sei que você é formado depois em eu Direito. Estudei, eu formei em Direito, Entendi. formei para contabilidade, depois eu fiz também administração de empresas. eu formei no Ateneu. Técnico em contabilidade. Estudei lá no Ateneu, né? E depois fui para a faculdade de Direito. O Ateneu mim. ali é como se fosse. E depois a, eu lecionei no Ateneu também, cinco né? anos. Selecionou. Mas ali é que surgiu a Unifran, né? A Unifran, é dali que surgiu. Surgiu a Unifran, com o pessoal. É, parece que eles encamparam lá no Ateneu e tal. Começou com aquela escola, como é que chamamos? Esqueci o nome da escola. Eu acho que dali mesmo que partiu sim. A minha esposa estudou ali, estudou, lecionou, conheci, lecionou, é, conheci, amei, amei na época. Ô Francisco, me fala mais um pouquinho, o, da sua mãe você não falou de irmão, não, você falou do seu pai. A minha, mãe, a minha mãe, coitada, ela foi criada por uma tia, o pai dela sumiu no mundo, depois nós ficamos conhecidos, ele morou, ficou uma época nós descobrimos que ele estava... Uma cidade, do estado de São Paulo, tal, mas nós nunca conhecemos ele. Esse meu avô eu não conheci. A minha mãe foi criada por uma tia minha. Como que chamava a tia? A tia chamava Nenzica, Nenzico. Lá de Capitinga. Tia Captínica. Nenzica, lá de Capitinga. É de família. Ela que criou a minha mãe. E ela é uma família muito grande também. Tem os, os irmãos, tudo. Eu, eu tenho muitos irmãos, mas eu esqueço os nomes. A minha mãe tinha, tinha muito... Tios, né? Eu tios. tinha muitos tios que eram irmãos da minha mãe. é e, e normalmente, quando a gente fala nesse sentido, isso é até bom a gente realçar, porque tinha muita gente que tinha aquele coração bom, tinha. Chegava numa família que tinha muitos filhos, é. ou estava precisando, eles pegavam um filho para aliviar, num certo sentido, a, respo a responsabilidade, é. e ele vinha cuidar do filho, é. né, cuidar de parente. Tinha, naquele né, tempo tem. existia muita amizade, né, é. muito convívio, rapaz, era muito gostoso. Naquele tempo na Capetinga, chegava de tarde, o meu pai reunia com o pessoal lá, e se ia caminhar naquela... Na rua, era morava no centro ali, é. na rua central, eu era menino, eu lembro, a gente ia até lá no fundo da rua, lá no, no, numa porteira, onde começavam um o sítiozinho a gente andava, e era ele com mais uma turma de, de colegas, né, de vizinhos, e era aquele papo gostoso, rapaz, era uma é, coisa... É, é o, o mineiro é sempre ah, é, um acolhedor, bom, acolhedor e... É, é, me hum, fala mas... aqui, o Hamilton... Ele é lá de Catanduva Borges, Borges é, de do Capitiga. O engenheiro do que Bordinho, foi. Do Borges. O pai dele era Alfaiate lá no Capitiga. O pai dele? O pai dele do do, do Ele o que foi do... o o engenheiro é um lá da, meu, é engenheiro, Do vi, hospital né? lá da da é. Capitiga, Pô. né, Da época de Santo tenor. O Hamilton é, é um menino bom, bacana. Eu gosto mãe de é dele. É, nós, nós trabalhamos juntos na e época eu tenho do, irmão do Maurício. E tem dele também o feijão. Feijão. É apelido de Feijão. É, é apelido. Eu é apelido. Dele, Por que que era apelido? É bom é. também, Eu tenho viu? uma Isso história é dele gravada é. aqui um pouco. E do Santenor, eu tenho São muita tenor. história dele. Porque ali em Capitigue ele viveu 92 anos. o não é a gente boa, mas foi Família, prefeito. Prefeito. É. E o São tenor é uma irmandade grande. Muito grande. Porque muito o pai grande. dele ficou viúvo é. com seis é. filhos. Antenor... E casou com a mãe dele que já é. tinha seis filhos, também viúva. É. E aí tiveram só mais dois filhos. E o, o antenor, a família dele, tudo parente da minha mãe. É. Tudo parente da é minha Faleiros, mãe. É Faleiros, né? Antenor é. Ricardo Não, é. Faleiros. É, eles são tudo parentes lá do é. pessoal lá. E um familião grande, né? Nossa ah, senhora, gente, muita gente. Tem gente até hoje. Ali em Capitiga, umas festas religiosas ali ah, tinha a congada, né? Antigamente é. as quermesse tinham ali em frente à igreja. É, em frente à igreja. Era um espetáculo. Nossa senhora. Ju... Tinha o... uma barraca. O trem era. É. O... Correio o... elegante. elegante. Correio... Você mandava correr ah, é. elegante para as meninas e tal. E tinha e aquela... aquela corneta lá em cima tinha. anunciando, né? Tinha. Aquela é. era, era coisa de circo, é. né? É. No é. sentido o circo tinha duas cornetas, é. né? Que era, uma, era uma beleza. E a praça também. A praça, a pracinha, né? E eu ia, quando eu tava na Cantinga, por exemplo, depois que eu ia passear lá, eu pegava o meu pai, minha mãe, os meus irmãos que estavam lá, nós íamos a pra praça de noite, sentava lá no banco, lá perto da igreja, ficava lá até meia-noite, batendo papo, contando piada, conversando, era a maior delícia do mundo. Bom, Capitinha. Demais. Capitinha. Ai, é bom demais. Capitinga. E você lembra das políticas lá meio agitadas lá? Ó, demais. O pessoal. O, demais, ô Viveta. É, é tão bom a gente conversar sobre esse, a terra é. da gente, né? É, é muito, bom, muito bom. Você veio pra Franca e aqui você ficou. Não, aqui. Trabalhou no banco. Trabalhei no banco. eu trabalhei, banco, eu trabalhei, eu trabalhei em loja, aqui trabalhei na Pernambucana, trabalhei com magazine do, no.. no, no o pessoal, aquele Derby Magazine que tinha ali no Calçadão, antigamente. Sim. Trabalhei na organização Almeida Segura, trabalhei cinco anos antes de entrar no banco. Trabalhei. Vendia chupeta na rua, engraxei sapato na Praça Barão. É eu, né, a vida, minha vida Me foi fala aqui. Né? E, e depois você trabalhou como contador, né? Eu Aí, foi Aí eu, eu... fui para o até entrei como praticante e tal, tal. Aí eu fui contador. Depois eu fui supervisor de serviço, fui gerente regional de recursos humanos, aí eu exerci vários cargos no banco, graças você a Deus. Você aposentou como no banco, banco, como bancário, como bancário. É. e, e, e advogada você estudou? Advogado eu estava no banco e tal, depois que eu saí do banco, que eu aposentei, que eu comecei a advogar, mas eu divulguei pouco, advoguei mais... Mas né? que ano que é a sua turma de... de... 75 formei 75. Eu sou de 84. Formei é, em 75. É. Aí eu, quando eu fui para o eu montei a imobiliária para o meu filho. Depois que eu aposentei, eu fui para o imobiliário e passei a divulgar para ele na imobiliária. Eu divulguei lá até há pouco tempo, até uns dois anos atrás. Mas eu cansei também, porque a nossa justiça está uma vergonha. Está é. anda a justiça, é uma claro. pouca vergonha. É. o Pimenta, mas você tem um filho médico? Tem, tem. O é Adriano. O Adriano. É cirurgião vascular. Vascular. E quantos filhos você tem, senhor? Três. E a outro Hein? A, outro a não, outra né? é a Viviane e o Fernando, que é dono da imobiliária. Da é imobiliária. Da o Fernando é advogado também. Só que certo. não exerce, seu amigo com imobiliário. Com imobiliário. A, a, a vida é um desafio constante. É um desafio constante, né? constante. A minha vida foi dura, porque meus pais, coitados, eles voltaram com dificuldade, nunca tiveram assim, tiveram que trabalhar igual louco, minha mãe trabalhava de noite. minha mãe levantava quatro, quando ela veio pra Franca, na época que ela ficou aqui, ela levantava quatro horas da manhã pra fazer chupeta, pra comprar, pra nós vender chupeta e comprar pão pra nós comer no outro dia, porque tinha um monte de filho. É. entendeu? E eu e o meu irmão Carlinhos, que trabalhou no banco também, Sim. Nós é. ia vender a chupeta nos botequinhos e tal, pra pegar o dinheirinho para dar para minha mãe. Eu ia engraxar sapato também, chegava de tarde, o dinheiro que eu ganhava, dava pra minha mãe para comprar arroz, pão, né? a vida foi dura. é o, o, pra, o Francisco, pra pessoa que não entende, chupeta era o um pirulito. Pirulito, era o pirulito, pirulito. É. enroladinha, assim, você tinha... Fazia aquela forma de ferro é. a chupeta e é. tal. É. Era uma delícia. E você vendia numa tábua? Vendia, é, Era eu... uma tábua que... ou não, oh, é, não? ela ela... não, vendia, ela punha numa, numa vasilha, embrulhava direitinho e eu ia vender. Aí o cara chegava a comprar, punha naqueles vidros, a chupeta pura. É. é. Tinha, tinha o palitinho, certo do meio. no palitinho e aquilo lá. É, era uma delícia. sem é mineiro que estava é acostumado é. com a rapadura, é, não é. tinha rapadura, é, era é, chupeta. Era é chupeta. Né? Era boa demais, Rodelato. Né? É, eu sei, o mas... que... Francisco, a, a sua irmã, a Zélia. A Zélia, Zélia. É, é a Zélia que... foi uma, uma heroína. Foi uma filha que ajudou minha mãe, ela e o Adilson, que morreu também. O Adilson, que era o né? faiate, você lembra uh -huh. dele? Os Faz dois Deus. foram baloarte pro meu pai, para a minha mãe, ajudaram demais, ajudaram nós que era mais novinho, para estudar, para. Pra fazer as coisas, eles ajudaram ô, demais nós. Ô Pimenta, a primeira vez que eu vou perguntar para alguém, você vai me dar a luz aqui. O sou Geraldo, ah. que é o esposo da Dona Zélia, ele era da igreja presbiteriana. É, da igreja presbiteriana. Eu fui o pastor lá. É. O sou Geraldo era natural de onde? Está aqui de Franca mesmo. De Franca? Franca mesmo. Geraldo de que Alves de Paulo. Alves de Paulo. Geraldo Alves de Paulo. E o filho dele, Rosalvo, toma conta da livraria hoje. É. Rosalvo Alves de Paulo. Eu conheço o é, filho. Rosalvo... É, tem um, um filho que tem. médico, né? Tem. É, que o estuda... Rosalvo tem é um filho que está é... na. Não sei é da Itália, é. onde que está. Isso da oh, bom, meu, meu amigo, o Sr. So, o so Geraldo, ele ficou deficiente visual com quando que idade? Quando era menino. Menino. Com brincadeira. De... uma brincadeira, parece que foi... parece este, que foi é, Estilingue, é, não estilingue, sei o... Estilingue, essas espigardinhas de... Espigar... De chumbo, de, de, de... Chum, é. chumbo. que estava brincando e puff, bateu no olho dele e ficou certo. E a minha irmã veio da Capitinga, foi trabalhar na Agência Brasil. E os dois se conheceram ali, para tá, tá, acabar casando. E graças a Deus, deu muito certo, ele era uma pessoa muito boa, rapaz. Ô, ô, ô, Nossa Senhora. Ô, ô, Pimenta, eu fui pastor ali naquela igreja presbiteriana, eu fui lembro. pastor desse. Você lembra? E eu admirava muito, por causa do relacionamento tão bom, a Dona Zélia vinha... Deixava é. o Sr. Geraldo na Exato. igreja, depois ele ia, ia buscar, ia para a é. missa. E na nossa igreja ali também tinha, você conhece, o Sr. Benedito Simões, lembro, de que bom, era muito. também presbítero é. e a esposa dele não era evangélica é, eu da igreja. Lembro. Tinha mais pessoas da igreja né, com esse aspecto. E, e tinha um relacionamento tão bom que é. havia uma, uma, um respeito, Sim. uma admiração. E, porque o, o, a atenção das pessoas fazia é. com que as pessoas tinham respeito Eu lembro muito é. ali quando... A outra pessoa que me veio aqui, eu sou Andrade Como é que é o nome do homem rapaz? Quem? O pai do Rodrigo O, o pai do Rodrigo que foi para os Estados Unidos, um filho único é, Depois eu lembro o nome dele não é o que foi é, juiz direito? Não, não, não. Aquele é, é, outro, é outra é. família. E que a esposa dele também era da, é, católica e ele era evangélico. É, depois eu lembro o nome dele. Ah. Como é que eu estou ficando velho? 70 anos, ah, você está com quantos anos? Calcula, rapaz. 72. 82. 82? 82. Você tá bom demais da casa. Fiz conta. agora em agosto, 82. Você está de parabéns. É. Ô, ô, ô Francisco, eu estava esperando tá aqui bom. uma pessoa, você vai dar uma mão pra mim. Ah. Só pediu ali na. Para eles me atender aqui. É, Não, hoje, aqui, aqui no, no Marmitex aqui é? Bar, é. Eu quero deixar eu aqui, penso. você vai me falar mais um pouquinho, mais ah. afastado um pouquinho. Ah. Você está visitando quem aqui? Não, eu é. vi no, no, no, no Toninho. No Toninho? Se pegou um leite aqui com manteiga. É. Me fala aqui, a vida, o que é a vida para você? Nós já estamos nessa idade no registro. A vida, para mim, é uma coisa muito bacana. Nós temos que saber viver bem. E graças a Deus eu aprendi, a base de tudo é o pai e a mãe. E graças a Deus meu pai e minha mãe nos ensinou que a vida tem que... Você tem que viver ela bem, com honestidade, entendeu? É. E sempre procurar ajudar o próximo, não ter picuinha nem nada, desses bobagens. E agradecer a Deus, e né? agradecer a Deus por tudo. Eu agradeço a Deus todo dia. Deixa eu falar outra coisa para você, que eu gosto muito de realçar isso... Porque você viveu uma época diferente do seu pai, do seu é, avô. Exatamente. Então tem muita gente que fica querendo é, é, se punir porque não, não, não, né? ele não teve oportunidade agora, mas ele esqueceu que o pai e a mãe eles fizeram muito. Muito. Muito. Olha, a minha época foi muito boa. Eu vivi, a minha vida foi de luta, desde criança que na minha casa todos tiveram que trabalhar para ajudar o pai e a mãe, porque meu pai e minha mãe, coitados, ele veio lá da Capitinga e tal, não, não tinha condições mesmo. Então nós, a nossa vida foi de muita, luta. de muita luta, mas graças a Deus todos nós vencemos. Não ficamos aí ricos, é. milionários, não, mas graças a Deus Tivemos uma vida correta, bacana, e, sem problema e nenhum. Deram e deram para os filhos. E agradecemos a Deus. A gra... Agradece... E Deus para o nossos é. filhos tudo aquilo que aprendemos. Que aprendemos. De bom. É. Para ser honesto, correto. Isso é muito bom. É, o é Pimenta, que coisa boa conversar. É. Agora, é, você está falando aqui, a minha cabeça tem hora que ela dá umas falhadas. Eu não é. sei se eu estou ficando velho, sabe? <risos> a vida é um desafio constante. Constante. Constante, é. constante, você passa aqui é. e deixa, um rastro, deixa né? o rastro. né? Eu, eu, essa semana eu fiquei é, participando de um velório de uma pessoa muito querida. Você conheceu hum. Ico, né? sou Hildo, e deu um amigão, né? Marinho. Que amizade. Eu encontrava com ele todo dia na praça. Sabe o é. que ele falava pra mim? Um mês atrás eu é. encontrei com ele e falou: Pimenta. E eu sei como é que tá, eu falei, eu tô ótimo, eu sei, eu tô beleza, eu não tomo remédio, eu tô bom, vou fazer 90 anos. É. Falei, que é isso, amizade? É. Rapaz, ah. eu bati um papo com ele e de repente teve um infarto, Teu semana infarto. passada. É. Ô, ô, ô, Francisco, eu vou deixar esse vídeo em homenagem àquela pessoa, que para mim foi um, ah. o ideu, Marinho. E deu, e deu, foi uma pessoa bacana. mesmo. Deixou saudade. Deixou saudade. Deixou saudade. E uma família também bonita, né? Bonita Cinco também, o menino filhos. dele, Maurílio, é, os meninos é. dele. Eu, eu, no a esposa Terezinha. Eu conheci Terezinha. o neto dele, rapaz, é. menino bacana também. viu? Gente, eu, eu, é, é um privilégio você é. passar pela vida e deixar o rastro bonito. Deixar o rastro, graças a Deus. Obrigado. E é isso que nós precisamos deixar. Deixa eu falar isso aqui. Oh, é que eu um ver. abraço, muito obrigado, obrigado pela viu? sua atenção. Ah. Ou se sai assim, mais coisa assim, que eu vou filmar você é andando. Que eu não ando. Aqui, vai, pode, oh. pode passar lá. Pode me dar para me ouvir. eu é, é, vou passar lá no Memórias e vida. você vai okay. ver isso aqui. Falou então. Um abraço. um abraço. Esse é o Pineta, eu gosto muito. Uma pessoa que deixou uma história bonita, e tem uma história bonita na franca do imperador fica aqui a nossa amizade ao ideal marinho esse homem que deixou saudade o posto do São Paulo Minas e o irmão dele anési